Às vezes a gente se pergunta, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Né? O que, que eu estou fazendo nesse trabalho? O que, que eu estou fazendo na minha vida? O que, que eu estou fazendo na cidade? É, se você se pergunta isso de vez em quando, esse vídeo é para você. Então, eu tenho dito que a vida é um sonho acordado. É que os sonhos contam histórias e então a vida é feita de histórias. E aí eu conto uma história, mas hoje eu não vou contar, hoje eu vou ensinar. Me perdoe a prepotência, né? mas hoje eu vou ensinar. Porque se você está buscando um lugar para ir morar, ou mudança de vida, mudança de, de padrões mentais, mudança de, de emprego... É, alguma mudança interna, algumas coisas talvez sejam interessantes da gente conversar. Principalmente se você pensa em sair da cidade grande e morar num, no interior, mais sossegado. Nós estamos debaixo aqui dos ipês que já estão caindo as flores. Olha, legal, né? Estão pensando em morar numa cidade menor, quem sabe morar no campo... E aí a primeira coisa que você precisa saber, a primeira coisa é que, ok, você é um empresário bem sucedido ou você está numa carreira legal, está ganhando uma grana boa, mas não está muito contente e está se perguntando, está buscando. Fio, você sabe muito, mas não sabe tudo, porque se soubesse tudo, não estava perdido buscando respostas. Concorda? Então, se você está meio perdido buscando respostas, a primeira coisa que você tem que saber é humildade. Você não sabe de tudo. Você pode ser muito bom em muita coisa, mas nesse momento você está perdido. E aí, o que você faz? Se a ideia é mudar de cidade, a primeira sugestão também, nesse caso, é escolhe um lugar que te atraia, pega uma graninha e você vai investir de ficar nesse lugar por uma semana, um mês. Aluga um, uma casa, vai para uma pousada né? e vai de maneira despretensiosa. O que, que você vai fazer nesse lugar? Você só vai viver nesse lugar. Você não vai procurar terreno, você não vai procurar casa, porque se você fizer isso, você vai perder dinheiro. Você só vai para o lugar descansar, sentir o lugar. E aí você vai visitar a região. Você vai ver escola, vai conversar com as pessoas na praça, vai tomar um café no botiquim, vai andar à toa pela região, porque o que você está buscando é ambientação. E depois de uma semana, ou duas ou três, você vai começar a se aproximar das pessoas. E lembra, humildade. Você sabe muito aí, mas aqui você não sabe nada. Isso você tem que saber. Então você vem de coração aberto para aprender. Só esse vídeo já está evitando alguns meses ou anos de sofrimento e algumas dezenas de milhares de reais que você está economizando. Se prestar atenção nisso. Vai para algum lugar que você curta, Investe um pouco, você não está perdendo, investe um pouco para você sentir o lugar. Aí você vai saber, Pô, eu me adapto ou não? Né? A, a zona rural é para mim ou não? Cidade pequena, dá ou não dá? E a minha família, vai curtir ou não vai? E escola para as crianças, como é que fica? E trabalho, como é que fica? Ah, trabalho tudo bem, porque eu trabalho de maneira remota. Ok. Legal? Numa dessas, se de repente sul de Minas for uma opção para você, olha ali atrás, legal? Eco House Gaia Terra Nova. Onde é que nós estamos? Aqui do lado, Itajubá, Vale do Sapucaí, Santa Rita do Sapucaí e logo Pouso Alegre. Sobe um pouquinho para Isópolis, Gonçalves e São Bento do Sapucaí. Vai por outro lado, pelo Alto da Serra, Campos do Jordão. Desce o Brás, Delphi Moreira, Maria da Fé. Um pouquinho mais adiante, Carmo de Minas, São Lourenço. Volta um pouquinho mais, Pedralva e Vale do Paraíba. Isso tudo, de 30 a 60 quilômetros de distância, você visita esses lugares todos. Itajubá, Santa Rita, é, Pouso Alegre, Alto IDH. Alta concentração de renda também, alto PIB, Itajubá é o quarto melhor lugar para se morar aqui no sul de Minas. Universidades, indústrias, legal? Então aí como é que funciona? Você pode ficar aqui em casa, os links estão na descrição, a gente pode conversar, trocar uma ideia, se eu puder eu auxilio no processo. Então esse é só o primeiro passo. Aí o segundo passo é com calma, porque quem tem pressa come cru, com calma. Gostou da região que você foi visitar? Ok. Aí você vai começar a procurar corretores do lugar. Não é você, lindão, que vai buscar as coisas, porque você vai pagar mais caro. Você vai buscar o corretor do lugar, para começar a te ambientar nas coisas. Você vai buscar gente do lugar, para te orientar nas coisas que você vai fazer. Legal? Mas, vem aí, a gente troca uma ideia. Forte abraço!